o Conselho dos Valar que acontecia em Valinor, para decidir os assuntos importantes de toda Arda. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Círculo do Julgamento,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 também chamado Rithil-Anamo, era o Círculo do Julgamento, Ring of Doom no original em inglês. Provavelmente, um salão ou corte onde os Valar realizavam seus conselhos. O Círculo estava fora dos Portões Dourados Ocidentais da cidade de Valmar, não muito longe da colina Ezelohar, com os tronos dos Valar dispostos em círculo. Valmar era a cidade de muitos sinos no coração de Valinor, onde moravam muitos dos Valar e Maiar. Ficava no Cinturão de Arda, na parte centro-leste da planície de Valinor, a oeste de Taníquetil. Zelohar, também chamado Corulair, era o teso verdejante antes dos portões ocidentais de Valmar. Depois de ser santificado por Iavanna e regado pelas Lágrimas de Niena, foi o lugar onde as Duas Árvores de Valinor cresceram. Mais tarde, Melkor e Ungoliant chegaram a Ezelohar e atacaram as Duas Árvores, e Ezelohar foi enegrecido. O texto do Silmarillion é um pouco ambíguo sobre a localização do Círculo do Julgamento, dizendo apenas que estava perto dos Portões Dourados de Valmar. Com base nisso, poderia ser imaginado dentro da própria cidade, e de fato poderíamos esperar que fosse a localização mais razoável. No entanto, existem várias referências que implicam que estava fora da cidade, perto da base das duas árvores. No índice para o Silmarillion, Christopher Tolkien descreve-o explicitamente como do lado de fora dos Portões de Valar, no qual foram postos os Tronos dos Valar, onde se sentavam em concílio.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 e eles observaram. Desde então, os poderes sentavam-se banhados na luz das árvores para realizar os seus grandes conselhos, e aqui foram tomadas algumas das decisões mais importantes da história de Ea. Uma ocasião em que os Valar sentaram-se no Mahanaxar foi antes da Batalha dos Poderes, quando decidiram fazer guerra aberta a Melkor. Manwën se sentou longamente em pensamento sobre Taniquetil e buscou o conselho de Ilúvatar. E descendo então a Valmar, convocou os Valar para o Círculo do Julgamento, e para lá foi até mesmo Ulmo, vindo do mar de fora. Então Manwë disse aos Valar, Este é o conselho de Ilúvatar em meu coração, que devemos retomar o comando de Arda a qualquer custo e libertar os Quendi da Sombra de Melkor. Então Tulkas se alegrou mas Aulë estava entristecido com o presságio das feridas do mundo que deviam vir daquela contenda. Mas quando a batalha estava terminada, e da ruína do norte grandes nuvens se alçaram e esconderam as estrelas, os Valar arrastaram Melkor de volta a Valinor, atado nos pés e nas mãos e vendado. E ele foi trazido ao Círculo do Julgamento. Ali foi lançado sobre sua face diante dos pés de Manwë e suplicou perdão, mas seus rogos foram negados, e o lançaram na prisão na Masmorra de Mandos, de onde ninguém pode escapar, nem vala, nem elfo, nem homem mortal. Vastos e fortes são aqueles salões, e foram construídos a oeste da terra de Aman. Ali foi Melkor sentenciado a ficar pela duração de três eras, antes que seu caso fosse julgado de novo, ou que ele pudesse suplicar outra vez perdão. Quando Fëanor começou a falar abertamente contra os Valar, mais uma vez eles se reuniram no Círculo do Julgamento, e desta vez convocaram o poderoso Elfo para se explicar. Mas dessa vez, os feitos de Fëanor não podiam ser ignorados, e os Valar estavam enraivecidos e preocupados e ele foi convocado a aparecer diante deles nos portões de Valmar para responder por todas as suas palavras e todos os seus atos. Para lá também foram convocados todos os outros que tinham alguma parte nessa matéria ou algum conhecimento dela. E Fëanor, postado diante de Mandos no Círculo do Julgamento, recebeu ordens de responder a tudo o que lhe fosse perguntado. Também quando Melkor e Ungoliant destruíram as duas Árvores de Valinor, muitas pessoas foram para o Mar Depois de algum tempo, uma grande multidão se reuniu à volta do Círculo do Julgamento, e os Valar sentaram-se nas sombras, pois era noite. Mas as Estrelas de Varda agora chamejavam acima deles, e o ar estava claro, pois os ventos de Manwë tinham levado para longe os Vapores da Morte e empurrado as sombras do Mar. O nome Mahanaxar é como os Amanyar, os Elfos da Luz, chamavam o Círculo do Julgamento, em Quenya. Pelo menos de acordo com notas sobre a língua Valarin, o nome Mahanaxar era uma contração desse nome original usado pelos próprios Valar. Essa palavra, por sua vez, derivou dessas outras palavras que significam Trono e Lei mandamento". Então, literalmente, Mahanaxar significava Tronos da Lei ou Tronos do Julgamento, mas é universalmente traduzido como Círculo do Julgamento, onde Círculo descreve o arranjo dos tronos dos Valar. A palavra foi traduzida como Rithil -anamo no Quenya de Aman. Então é isso, pessoal. Existem poucas coisas a serem ditas sobre o Círculo do Julgamento.